A educação finlandesa é conhecida no mundo inteiro como uma, se não a mais, avançada. E o que eles estão fazendo agora é preparando as pessoas para entenderem o que é inteligência artificial. Isso é uma ideia desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Muitas vezes as pessoas elas têm ideias só porque elas são muito legais. Ou então elas querem criar uma startup só porque elas estão na moda. Os desafios para a liderança, e que, como eu dizia, tende a ser o maior empecilho para a inovação, e particularmente para a inovação aberta, eles mudam. O que foi de a província dos deuses, agora come mais claramente em vista, através de e